e aí pessoal tudo bem antes de começar eu gostaria de pedir a sua ajuda para partilhar esse vídeo com seus amigos foi lançado pela microsoft o self-service refund essa funcionalidade está disponível para alguns utilizadores insiders e é um reembolso que você pode fazer através da página de sua conta Microsoft, sem necessitar de qualquer ajuda do suporte ao cliente. Chegando aos insiders nesse mês de abril, provavelmente estará liberado em breve para todos os utilizadores do Xbox e Windows. Por ser uma funcionalidade que permite você efetuar uma devolução de um jogo ou aplicativo, lembre-se que existem regras que são... Deve ser um jogo ou aplicativo para Xbox ou Windows 10. Apenas compras com menos de 14 dias são elegíveis. O conteúdo que irá pedir o reembolso deve ter menos de 2 horas de utilização entre todas as contas. DLCs, Season Pass e complementos de jogos não são elegíveis. O jogo ou aplicativo deve ser utilizado antes de efetuar o pedido. Deve esperar pelo menos um dia após o lançamento do jogo ou aplicativo se for uma pré-venda. Alguns aplicativos do Windows 10 podem não ser elegíveis e a Microsoft reserva-se ao direito de bloquear o acesso para quem abusar da funcionalidade. Tenha cuidado. Após ver essa novidade no aplicativo Insider no meu Xbox, eu comprei um jogo para testar, segui o passo a passo para efetuar o self-service refund no site de gerenciamento da conta e tive uma surpresa. Não encontrei a opção. Após entrar em contato com o suporte ao cliente Insider, foi confirmado que a funcionalidade terá o ponto de partida nos Estados Unidos, pelo que não existe previsão de lançamento em outros países, ou seja, essa funcionalidade só estará disponível por um bom tempo nos Estados Unidos. Nesse caso, a todos vocês que aguardam ansiosos para utilizar a funcionalidade terão que esperar. Deixo aqui na descrição do vídeo todos os detalhes da funcionalidade e também um link do post que eu criei lá no fórum Insider pedindo. Pedindo. Pedindo um esclarecimento sobre a situação. Obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal e dê um like se gostou do vídeo.